Fala aí, galera. você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui na casa da dona Ana Paula, né? A cliente aqui. E o pessoal falaram para ela aqui que não daria para fazer o forro de gesso cartonado, teria que ser forro clicado, forro removível aqui, devido ao teto não, ah, devido ao telhado dela não ter é, caibro, né? Aqui tem 3,80 por 6, né? Então fica um pouco grande para fazer com montante de forma simples. Fala aí galera, você que eu é louco por drywall. Pessoal, é, estamos aqui mostrando para vocês o resultado final daquela obra que a gente veio fazer aqui em Nilópolis, né? Na verdade o resultado final ainda não está, né? Quase final. Mas nós viemos aqui mostrar como é que a obra ficou muito bacana, pessoal. É, fizemos aqui aquele forro, conforme vocês viram aí nos vídeos, né? Um forro. É, com montante e mão francesa, porque aqui era uma telha de canaleta, então ela não tinha como colocar nenhum tipo de, de tirante, e ficou bem legal o resultado da, do, do forro. E, e o bacana, pessoal, a gente veio aqui para fazer esse forro, era a única coisa que a cliente queria resolver, né? E acabamos é, é, fazendo outras coisas, por exemplo, essa parede aqui era é uma parede de azulejo, tá? Era uma parede de azulejo, a gente colou placa é, de drywall ali, porque era tudo aqui azulejo, então ficava uma aparência bem estranha, uma entrada de um quarto, uma parede de azulejo, dava uma impressão bem estranha, que não incomodava a cliente. Então a gente deu uma ideia para ela colar a placa de, de drywall ali e poder é, pintar essa, com, com tinta comum tal, é, é, colocando também aqui um rodapé com um acabamento, porque mostra ele, Caio. O forro ele ele ficava uns 5 centímetros abaixo acima, perdão, acima do do, do do final do azulejo. Então ia ficar uma coisa um pouco feia, né? Não ia ficar muito legal, tá? Então a gente colocando roda forro, ela acabou querendo fazer forro também em outras áreas da casa. A gente fizemos aqui forro em outra área, área da casa, né? E também fizemos aqui, ali, existia aqui, ó. Vem pra cá, cara, aqui, ó. Aqui, pessoal, existia aqui um murinho de mais ou menos 20 centímetros, que era pra tampar um cano, tá? Pra tampar um cano. Então, o que que acontece? Nós criamos aqui, é, essa estante aqui, né? É, esses nichos aqui, não sei se eu chamo-se de instante de, de nicho, né? Criamos aqui esses nichos aqui para ela colocar alguma decoração ali, um porta-retrato, um vaso, né? E também uma coisa bem legal porque ela perguntou que como isso aqui é feito só com placas de gesso sem estrutura, ela perguntou se aguentaria... O, o peso, né, se aguentaria o peso de porta-retrato, de livro, de vaso, dessas coisas assim, então eu pedi aqui que o Gabriel se sentasse aqui, fiz um videozinho, ela não estava em casa, eu fiz um videozinho e mandei para ela, mostrando para ela que daria assim, para colocar aqui um, um porta-retrato, um vaso, porque o Gabriel pesa mais do que um porta-retrato e um vaso, tá? Então, no final, pessoal, ficou um resultado bem legal, o cliente super satisfeito com a obra. Graças a Deus, alcançamos o nosso objetivo, que era a satisfação da nossa cliente. Estou satisfeitíssima né, com o meu serviço, está aqui, está faltando a parte final, que é a pintura. E, louco de pintura. Obrigado, Ana Paula. Um abraço.